Oi Vidas, tudo bem com vocês? Porque eu tô, gente Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que vocês estavam pedindo muito Adivinhem qual é? Qual é? Tcharam! Como eu colo a minha lace Ai, eu tô tão apaixonada por ela Já virou o amor da minha vida Vem cá, me dá um beijo, me dá um beijo Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o like de vocês que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Por favorzinho Essas são minhas redes sociais, pode me seguir lá, tá? Agora chega de blá blá blá Vamos precisar de escova de um lenço, de toquinha de meia, cola, de palitinho de unha e palitinho de sorvete, xuxinha, e do secador da Salon Line. Taca gel nesse cabelo, deixa bem esticado, pega uma escova que ajuda a esticar melhor, tem que ficar bem presinho pra trás, tá bom? Esse rabinho, você pode colocar ele pra cima e colocar um grampo, tá bom? Pra segurar Eu prefiro colocar a toquinha de meia e só colocar o rabinho pra cima Porque geralmente o grampo machuca a minha cabeça depois Laís, o que é isso que você tá passando? Gente, eu sempre passo gel cola por cima da toca de meia Por quê? A touca cola na testa e depois que eu colocar a lace, a touquinha não puxa a lace pra trás. Então eu acho bem legal você colocar também pra poder fixar mais e a lace durar mais tempo. Isso é importante pra proteger o seu cabelo da cola, tá bom? A touca acaba virando uma proteção pra raiz do seu cabelo. Olha que legal. Agora bora pra parte mais importante, que é a cola. Essa cola também vende no Espaço Paris, tá bom? E tá cola! 30 minutinhos, tá bom? Pra secar. É muito importante a cola estar bem seca na hora de colar, tá bom, gente? Não pode estar molhada. Olha, por isso que a gente é precisado palitinho de unha pra fazer esses acabamentos aqui, ó. Colou, passou o palitinho na raiz pra fixar a lace na sua pele, tá bom? Vai sempre fazendo esse movimento com o palitinho, que isso ajuda a fixar mais. E se você colocar o dedo, seu dedo vai grudar. Então é melhor você pegar o palitinho pra ajudar você a fazer isso, tá bom? Parece que vai ficar ruim, né? Mas calma, gente, o resultado final é maravilhoso. Agora o lenço vai entrar em ação pela segunda vez... Gente, é importante deixar o lenço aí pelo menos uns 10 minutinhos, tá bom? Pra fixar bem a lace na sua testa. Isso é importante. Agora, vamos tirá-lo com cuidado, tá? Pra não desgrudar a lace. Aí, ai, ai, ai. Sempre com muito cuidado, tá bom? Sem pressa. Agora acetona, palitinho de unha e vamos tirar o excesso da cola Só o excesso, tá? Cuidado pra não tirar cola demais E aí desgrudar sua lace Agora é hora do truque Pegar o gel creme da sala online pra fazer o baby hair, galera Isso é muito importante O baby hair é importante pra dar aquela aparência real mesmo De que o cabelo nasceu da sua cabeça, garota Olha isso E agora, tcharam! Esse é o resultado, Brasil. Eu falei que ia ficar bom, não falei? Fica ruim pra ficar bom, gente. Olha isso. Olhem essa naturalidade. Não, olhem essa lace do Espaço Paris, né? Finalizei com gel creme também da Salon Line. Ficou maravilhoso, né? Olhem essa definição. Olha esse volume. Eu tô apaixonada. Podem vomitar que agora eu tô um nojo. Agora vocês podem ficar um nojo também na casa de vocês. Que as inimigas vão surtar, bebê. E é isso, vidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Ativem as notificações aqui embaixo, tá bom? Um beijo.